Fala galera, beleza? Aqui é o Ken, trazendo um videozinho simples aí é, de como olhar o ping da sua internet. <risos> Bom, primeiramente vocês vêm aqui em settings ou configurações, sistema, vem aqui em configurações de rede, Põe a... seleciona sua rede que você esteja conectado, vem estatística de rede. Sim, e agora que vai dar o resultado. Rede conectada, internet conectado. O ping ou latência: 230 ms. Tá um, um lixo período de pacote 0% velocidade de upload 0.47 dá uns 400 kbps que é um lixo também porque a velocidade de download é quase 9 MB e sinal 100% utilizando wi-fi velocidade total de 39 MB é isso aí simples mas que pode ajudar aí né na hora que está fim de jogar que sabe essa está, tá suportando Vou fazer um teste de novo aqui para ver se melhora ah melhora nada a ah, tem esse minha aí ó, com de 10 mega fica geralmente 90 ms 100. 80 e quando tá ótimo é mas é isso aí mesmo galerinha por hoje é só isso aí se eu ou não se gostou do vídeo deixa o curtir o joinha aí se inscreve no canal é aceita aí sugestões críticas se tiver afim de jogar comigo aí pra gente gravar adiciona aí mano look a gente grava umas partidas aí bate o x1 é isso aí galera falou pra vocês aí